Olá, todo mundo do meu canal, faz tempo que eu não gravo, eu sei, e agora eu pretendo já voltar a gravar os vídeos, por quê? Por que, que eu demorei? Por vários motivos, entre eles é o curso que eu tô fazendo de jogos, e o outro é o trabalho, porque o trabalho me consome muito tempo, e às vezes eu não tenho tempo de fazer nem o, aquele projeto que eu tinha parado dos desenhos, e nenhum outro tipo de vídeo. De vez em quando vocês estão vendo que eu tô postando umas animações bem aleatórias. Tá. O que, que eu vim trazer hoje aqui para vocês é um tutorial de... De animação 2D de uma bola quicando. Que é um dos primeiros exercícios quando você vai tentar fazer animação, né? Eu vou fazer tanto ela em 2D como 3D. Só que eu vou separar esses vídeos, né? Esse primeiro aqui vai ser o 2D no animate CC. Se o seu computador não suporta, você pode fazer no flash né só aí no site da adobe depois tentar achar o flash ou também dá para fazer no photoshop só que aí é outro esquema se vocês quiserem também deixem nos comentários que eu faço a versão em photoshop O próximo vídeo seria né, o 3d no blender tá, vou fechar aqui você vê aqui vai ser uma bola no estilo de borracha eu vou disponibilizar para vocês também na descrição um, um pack, né, um pacote com, essas, com esses tipos de bolinhas para vocês testarem materiais, ah, diferentes físicas, diferentes bolinhas, eu aconselho também pegar alguns vídeos de referências no próprio youtube, também posso tentar deixar alguns links de alguns vídeos de referências e o pessoal grava com as bolinhas quicando para vocês tentarem fazer suas animações, perfeito, vamos lá, vamos começar agora de verdade o vídeo <risos> Tá. Primeiro que você vai fazer? Ctrl N Ctrl N para começar um novo projeto Certo? Você vem aqui, clica qual é a opção Que mais te atende Eu vou colocar aqui no padrão Beleza? A gente vai pegar o arquivo, o arquivo Cadê o arquivo? Aqui Você vai fazer o download, provavelmente vai estar na sua pasta de downloads Vem aqui, clica Arrasta para a sua biblioteca Perfeito Vamos lá, muita informação, isso que o clipe de primeiro tipo, vou colocar um, dois, três mesmo, só lembrar qual que é o certo, três só pra agilizar no caso aqui, uh -huh. seis, sete. E pelo jeito eu não salvei nada, né? Ok, vai ser tudo como um clipe de filme. Se aperta em importar, vai importar para você. Só esperar um pouquinho. Vem aqui na tua biblioteca. Talvez a sua biblioteca esteja perto de propriedades. Só clicar e arrastar para deixar. Opa. clicar e arrastar para deixar do mesmo jeito. Não é necessário, mas se achar melhor. Tu clica aqui ó, esse último aqui, não sei porque aparece esse negócio nada a ver tu vem aqui, clica com o botão direito excluir, pronto, agora a gente tem todas as bolinhas, por, alguma, por algum motivo ela já veio com o nome certo, não faço a mínima mínimo ideia tá você vai escolher uma, no caso a gente vai usar essa bolinha de ping pong, mas ela seria a nossa bolinha de borracha certo? tá aqui eu vou, acabei mexendo no pivô não mexa nesse ponto branco não mesmo que aumentar bastante a nossa telinha. Vou colocar uma nova camada. E essa camada vamos arrastar para baixo. Renomear para renomear. Dá dois cliques. E ela vai ser a nossa linha guia. Beleza? Vou desenhar aqui uma linha guia para nós. Com o um atalho B. Ou você vem aqui no brush. Você vai desenhar essa linha. Tu pode mudar aqui a cor. Eu gosto de deixar vermelho. E vamos fazer o caminho da bolinha é um, oita, caminho feio um vai fazer um caminho um, dois, três, quatro e a gente vai fazer agora clicar com o botão direito e transformar essa nossa guia né essa é a nossa camada numa guia vou bloquear aqui a camada pra não me atrapalhar certo? e vamos mexer aqui a duração dessa animação que eu escrevi aqui, que eu né, calculei, é de 50 frames a 24 frames por segundo. 24 frames por segundo, 50 frames de duração. Vamos apertar F5, tanto nesse quanto nesse, certo? Tá, aqui você pode renomear como bolinha, né, pra ficar mais fácil. E vamos colocar agora nossas poses chaves. Segunda etapa, pose chaves. Vamos lá! A minha bolinha vai tá caindo, então vamos lá, pegar aqui, F6 pra cada pose nova. Pegar a pose, essa primeira pose deixar ela meio que caindo, então deixa ela aqui em cima. Não, deixa ela aqui, meio tortinha. Aqui. Eu anotei aqui, vamos primeiro com as poses que irão no chão, no frame 17. Você pode digitar ou indo por aqui na. Na sua linha do tempo. 17, F6. Não esqueça de apertar F6, Não Você não tá fazendo um novo frame. Beleza? Ela tá aqui no chão. Uh, 22. F6. tá Cuidado com isso aqui também. F6. Joga ela lá pra cima. No frame 30 no frame 30 é aqui, ó, tentando seguir tu então, joga ela aqui na verdade eu fiz uma guia bem feia que na verdade tinha que ser aqui, grande pouquinho menor, pouquinho menor, pouquinho menor 30, o próximo vai ser 35 ó, eu não salvei o que aconteceu, o 30 ficou na mesma posição 30, no 35 a gente coloca um frame novo, F 6. Não dá pra não confundir com F7 Senão some tudo Olha só não. 35 Depois no frame 40 Ela vai voltar ao chão E depois e, tá. e depois no frame 45 45 Ela sobe de novo Eu vou fazer um pouquinho diferente dessa linha aqui Senão vai ficar muito esquisito 45 e depois no 50 ela vai pro chão de novo. Essa parte que tá cinza assim, não vai ser renderizada, no caso, eu vou arrumar aqui um pouquinho, ó, tá? eu vou deixar um pouquinho mais alto, só pra não ficar muito padronizado, no caso. Beleza, eu também podia mexer um pouco aqui no tempo. Mas vamos ver como tá ficando Pra ver uma renderização um pouquinho mais simples Você aperta Ctrl Enter Ctrl Enter e... uau! Tá bem travado Como você pode ver a linha guia não aparece Porque a gente deu aquele comando, né? Com o botão direito Então ela não aparece, ela só serve como referência mesmo também serve para vídeos caso você tenha algum vídeo de referência isso também é muito bom, você clica com o botão direito e guia tá, beleza, o próximo passo é fazer a interpolação e os isenim e isen primeiro para fazer a interpolação você clica, seleciona né clica e seleciona todas as camadas que serão interpoladas cria a interpolação, pronto já tá funcionando no caso ó só que a gente vai fazer uma coisa que é um dos princípios da animação, que eu não vou poder explicar agora, porque também eu, sou um, eu tô aprendendo um pouco e, e eu tô muito boa pra explicar não. Tá, você vai selecionar do começo ao filme até um outro frame, certo? Se você acha mais fácil, você pode selecionar aqui as suas. Selecionar aqui as camadas de cebola pra poder visualizar os frames passados. E os frames que virão, os frames anteriores são em azul, e os verdes são os que virão. É os que virão. Nossa, eu falo muito mal, assim. <risos> Você seleciona, vem aqui, em um Classic Easy, e muda para Easy NIM. Vamos colocar uma quantidade aqui, de 100. Certo? Perfeito, o que aconteceu? Ao invés de cada, cada frame ser igual, ele vai mudar um pouco a distância, né, o espaço de cada, o espaço, mais ou menos, da, dessa bolinha, né, porque aqui, ó, como você pode ver, ó, tá meio que igual os espaços, mas com essa técnica, digamos assim, você muda isso, vou colocar aqui 100, o ideal é que esteja, quando ela sobe, ela fica com espaço um pouco maior. Quando ela tá aqui em cima, fica com espaço um pouquinho mais próximo. E vamos fazer assim. Quando ela desce, a gente vai fazer o contrário. Ela tá aqui, vai estar tá mais próximo e depois o espaço um pouco maior. Então vamos colocar aqui o isinho e colocar menos 100 Beleza? E de novo, quando ela sobe, a gente coloca o zenim em 100. E aqui, menos 100. Quando ela desce, menos 100. Quando ela sobe, 100. Sempre selecionando, né? Senão você vai colocar no nada. Sobe assim E desce é menos 100. Vamos ver... Ctrl Enter, renderização, e você vê claramente a diferença, né? Fica um pouco mais real, digamos assim, mas o tempo que ela continua batendo no chão é o mesmo, só muda mesmo esse espaçamento entre um frame e outro. Beleza? Fechar aqui. Terceira etapa. O que, que a gente vai fazer? Terceira etapa, na verdade, ou seria a quarta? Não lembro agora. A gente vai fazer... Um dos princípios de novo da animação, só que agora é de frente, que seria o esticar e comprimir, certo? Para isso, você vai apertar a letra Q do seu teclado ou vir aqui em ferramentas e selecionar a transformação livre. Tá, o que, que a gente vai fazer? Tem aqui nossas poses quando ela cai no chão. Vamos pegar uma pose antes e esticar ela rotacionar um pouquinho também, beleza? Chegou no chão e quando ela sai do chão também a gente também vai fazer esse mesmo esticamento, vamos esticar. Sempre tentando deixar o mesmo volume, sabe? O mesmo, a mesma massa, digamos assim, sem fazer um esticamento muito exagerado, tipo isso aqui. Se ficar melhor, se você achar que atrapalhando um pouco, você pode desativar também as camadas de cebola. Beleza? Aqui, quando ela sobe, eu não vou fazer nem... não vou fazer isso. Só que ela tá chegando bem perto do chão mesmo. Aqui, o um formio anterior, a gente vai esticar. E se precisar, também rotaciona. Chega no chão, sai do chão. Estica. Vou um pouquinho. Aqui de novo. Um pouquinho. chão E é isso aqui, pronto. No último eu não vou colocar, no caso, porque nem vai ser renderizado. Não aparece aqui nem nem aparece. Certo? Agora, como você pode ver, ficou bem melhorzinho. Só que ainda quando ela chega no chão, ela está do mesmo tamanho. Agora a gente vai achatar. Achata. Faz a mesma coisa. Achata. E vamos achatar de novo. um pouquinho mais no chão. Beleza! Tá lindo, maravilhoso só que ainda dá pra melhorar claro que dá caso o seu computador não seja um dos melhores eu não aconselho fazer essa etapa ou fazer um pouquinho mais simples, certo? como a gente tem aqui esses objetos como clipe de filme a gente consegue fazer esses efeitos certo? a gente vai pegar essas partes que estão esticadas e clicar nelas e apertar aqui em filtros, na propriedades e filtros e vem aqui em desfoque se o seu computador foi ruimzinho, você coloca menos se for bom. Você pode colocar a que você quiser, Vou colocar aqui 10 em cada um desses aqui que estão estecados, certo? 10 e cadê cadê cadê só aqui? Dez de novo, chegou aqui, clica, não esquece de clicar não aparece também, né, 10, tá, filtros, desfoque, 10, você também pode mudar, em vez de colocar tudo 10, você pode colocar aqui, por exemplo, um pouco menor ou um pouco maior, você vai testando, né, afinal a animação é sua, você pode fazer do jeito que você quiser também como tem outras bolinhas você pode testar também como que elas se comportariam em diferentes modos só tô dando uma base para vocês certo 10 belezinha e vamos ver como ficou control enter e lá uau já está pronto agora para adicionar som né você pode tanto colocar no próprio Animate Ou exportar o vídeo E depois colocar o som Que eu recomendo pra vocês Porque em outro vídeo Talvez eu faça um só sobre o áudio no Animate Pra salvar como vídeo O que você faz? Primeiro que eu devia ter falado antes Que eu esqueci É deixar sempre aberto seu Media Encoder Certo? Caso não tenha deixado aberto Só ir lá nos seus programas E baixar o Media Encoder Tá Tu vem aqui exportar, exportar vídeo já deixa aqui, converter vídeo no Dolby Encoder ver se o tamanho tá bom beleza, exportar vem aqui eu já tenho um monte, como vocês podem ver esse último aqui que a gente acabou de mandar e clica nessa setinha que vai renderizar para você no, pá, no teu arquivo de vídeo, vem aqui eu costumo deletar esse aqui e tá pronto, eu acho isso, tá aqui, tá então, salvo como sem tísolo, porque a gente não salvou o projeto, para salvar o projeto é só salvar como, escolher a pasta, tudo certinho e depois em outro programa você coloca os sons, eu vou também disponibilizar para vocês o áudio caso queiram fazer essa animação. Então é isso pessoal, muito obrigado por me acompanharem até aqui, espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo, se gostarem deixa nos comentários, eu pretendo gravar mais vídeos como esse, e eu guardo também o 3D, e não esqueçam de ver os links na descrição, tanto para baixar os arquivos, quanto os vídeos de referência, então muito obrigado e até a próxima, fui!